Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O Kiko, do Kiko e Chaves. O Kiko, da turminha do Chaves. Olha só. Essa peça, ela é para a nossa gincana, né? Nossa gincana lá do grupo temático. Carnaval do grupo temático com a turminha do Chaves. Vídeo passado a gente fez a Chiquinha e hoje nós vamos fazer o Kiko próximo vídeo vamos terminar com o nosso chaves vamos fazer a peça do chaves então hoje a nossa peça é a do Kiko vamos lá fazer ela então mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações também deixa aquele like aí para ajudar a gente tá bom e Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Tá bom, gente? Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! agora fazer a nossa peça, então. Vamos ao que a gente vai precisar para fazer a nossa peça, tá? A gente vai precisar dos moldes e elástico, tá? Vamos precisar de um pedaço de elástico, tá bom? Desse fininho aqui, tá, gente? Se você quiser fazer o chapéuzinho com elástico e o focinho de porco, o regulador, também dá. Aqui a gente não vai fazer, tá? A gente vai fazer de uma forma mais simples... Mais rápida para você tá fazendo ele aí, mais barato, tá bom? Então, bora lá! Ah, os moldes, né? Elástico, eu já falei. Então, ah, o que a gente vai precisar de tecido? Aqui eu tô usando malha, tá? Tô usando uma malha, malha 100% algodão, preta, tá? Você pode estar tá usando o PA, pode estar tá usando o moletinho, aquele fininho, também dá, tá? Ah, para a gravatinha e o chapéu. Eu tô usando suede, tá? Você também pode usar Oxford, pode usar Oxfordine, pode usar Testoline, né? Uh, tricoline, o que você se adaptar melhor. Também um pedaço de uh, metalacê, tá? Pro chapéuzinho. Então, é isso que a gente tá usando, tá? Também vou usar esses filetes aqui, tá? Esse aqui é de PA, mas você pode estar tá usando com outros tecidos, tá? Tricoline e testoline, é só para fazer o babador e a gravatinha, tá bom? Eu vou usar esse caneladinho que eu tenho aqui de duas cores. Você pode estar tá usando ribana, tá? Então eu vou usar esse aqui para gente estar tá colocando na cava das mangas, na cava das patinhas, tá? Então é isso. Ah, esse aqui também é tricoline, tá? Vou usar tricoline aqui para fazer o babador, o... o nosso nossa bandana. E é isso. Os materiais são esse, tá? É uma peça rápida, simples de fazer, tá? A dificuldade aqui pra fazer essa peça é quase que mínima, tá? É, é 10% de dificuldade, assim, é pra pessoa que não entende de costura, que não sabe costurar, ela vai se bater um pouco ali por causa do chapéuzinho, mas depois que pegar o jeito também só vai, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado e esse aqui também, tá? Duas vezes dobrado, Tá? Esse aqui é malha, tá? Esse aqui é tricoline, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Esse aqui são os filetezinhos que vão na nossa gravatinha e no nosso babador aqui, no, na nossa bandana aqui, tá? Aí você vai cortar do, de dois centímetros, tá? Ah, aqui é a nossa gravatinha, eu até já fiz uma parte aqui, né? que é a nossa gravatinha uma vez, tá? Os nossos chapéu. Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes no tricoline, né? E uma vez no metalacê, que é a aba, tá? Esse esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado no na no metalacê, uma vez dobrado metalacê, uma vez sem dobra no amarelo e uma vez sem dobra no vermelho, tá? Ó, assim ok? E esse aqui é aquele filete que a gente vai colocar no chapeuzinho, que a gente não vai usar elástico, a gente vai usar filete pra ficar mais fácil, tá? Então, você vai cortar é, dois de largura e um de comprimento, tá? Que a gente vai fazer isso aqui, tá? Ó, ok? Vai passar o filete aqui, aqui e aqui, pra tá amarrando, ok? Então, bora lá. Então vamos pegar esse molde aqui, essa peça aqui, nossa gravata. Aqui a gente já fez dois, aqui a gente vai colocar fazer mais dois aqui, tá? Dobra uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio, tá? E aqui a gente vai deixar um dedo aqui para cima, né? E vai ligar aqui. Agora, a gente vai dobrar aqui no meio. E fechar tudo, só deixar aqui embaixo pra gente virar a peça, tá? Tá? Vamos tirar as pontinhas aqui e vamos virar a nossa peça. aqui, virada a nossa peça, certinho. A gente vai colocar aqui pra dentro, tá? E vai passar uma costura aqui. Agora, a gente vai virar aqui, ó, tá? Vai só fazer uma costurinha aqui, que depois, né, que depois vai no decote esse aqui, tá? Ele vai sumir essa costura. Então, ficou assim. Nossa gravatinha tá pronta Reserva Vamos pegar O nosso Nossa bandana Tá? Babadona ali Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, vamos. e uma vez no meio. A gente vai vir daqui, ó, tá? Daqui e passando por tudo, ok? Vamos deixar um dedo de sobra, mais ou menos, aqui pra gente poder costurar depois a outra parte, né? Vira. Vira. Aqui você pode estar tá colocando filete, tá? Aqueles filetes já. Viés, né? Você pode estar tá colocando viés. E vamos passar a costura do outro lado aqui é só ajeitar aqui ó, que dá certinho, tá? Assim, agora vamos fazer mais uma fileira aqui, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e dobra no meio. E aqui, ó. Mesma coisa, passar a costura do lado aqui. Assim. Agora, vamos juntar aqui, tá? As duas peças, aqui, e passar uma costura por tudo, tá? Só deixar aqui na frente, sem costurar. Aqui. O resto a gente passa uma costura, ok? Bora lá então. Desde aqui. Vamos fazer piques, agora vamos virar. Viramos a peça, vamos despontar, vamos passar a costura de segurança aqui. Tá? E para espontar a nossa peça aqui Vamos espontar ela né? E passar uma costura de segurança hum. Passamos uma costura de segurança... pegar a nossa gravatinha de volta, aqui ó, vamos colocar aqui, tá? E a gente vai passar um arremate até aqui, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ok? Uma coisa Vou Colocar aqui E passar a um arremate até aqui Ó A gente colocou aqui e arrematou, passou uma costura aqui, tá? Ficou assim. Reserva. Vamos pegar o nosso a nossa frente Vamos pegar as nossas as nossas costas aqui também Vamos fechar o ombro fechar os dois ombros tá fechamos dois ombros vamos pegar o nosso caneladinho aqui e vamos pregar aqui na cava da manga tá ó dobrar pra dentro aqui e pregar aqui ó tá? uma leve puxada no nossa canelada aqui ou na tua ribana tá Assim, o outro lado agora. Se você quiser tá fazendo essa peça na overlock, você vai conseguir fazer, tá? Tirando o chapéuzinho e a bandana ali... Demais você consegue fazer na velo com rapidez, ok? Ok. Passamos a nossa ribana aqui. Eu não vou levar na overlock. Eu vou rebater essa costura aqui, tá? Ó, dobro para dentro e rebata a costura aqui. Vou fazer ela toda aqui na reta. É uma coisa do outro lado Aqui, agora a gente vai Fechar aqui, tá? O lado aqui. Vamos juntar aqui, ribana com ribana aqui. E vamos vir, costura com costura aqui. E vamos vir até aqui embaixo. Também não vamos na overlock, tá? aqui, vamos fazer a bainha das nossas pernas aqui, tá? Vamos fazer a bainha das nossas pernas. uma coisa com a outra. Fizemos a bainha. Agora a gente vai fechar aqui as pernas. Não vamos na overlock, então vamos só cortar o excesso. Vamos fechar a outra, ó. Só vir aqui, arrumar aqui e passar a costura. Não tem segredo. Como eu disse, é uma peça que ela não é difícil fazer. Cortamos o excesso, agora, vamos passar elástico, tá? Até aqui, nesse biquinho aqui, é onde vai a nossa frente. Então, a gente vai passar elástico aqui, ó, por tudo, tá? Daqui da frente até aqui nesse biquinho, ok? Bora lá, então. Elástico, a gente começa a pregar no avesso, né? Ó, biquinho, a gente já coloca o nosso elástico aqui. Eu gosto de deixar um pouco sobrando aqui, porque depois fica mais fácil pra gente rebater, tá? Você pode tá fazendo isso na zigue-zague, tá bom? Leve puxada no elástico, né? Não precisa puxar muito, porque senão depois vai incomodar o bebezinho. No ele andar Então, dá só uma leve puxada para deixar bonitinho E confortável pro teu bebê de quatro patas Tá? Essa é a segunda peça Da nossa gincana Grupo temático Carnaval com a turminha do Chaves Vocês meninas, corre aí fazer a peça. Primeiro, apostar, vai ganhar essa modelagem com essa modelagem. Você também pode fazer o patinho do né? Que tá para fazer um monte de coisa. Então, corre aí. Fique de fora, não dê bobeira. Caso você não consiga ganhar essa modelagem, postar o seu trabalho a tempo, você consegue comprar ele lá no, no site, tá? A partir do dia 7 de fevereiro, ele já vai estar tá lá no site disponível essa Fantasias do Da vincana Tá? Então, chegamos ali Cortamos o elástico Deixamos sempre um pedacinho a mais Pra ficar mais fácil pra rebater, tá? Agora a gente vai rebater o nosso elástico, tá? A gente vai virar ele pra dentro aqui Por isso que a gente deixou esse pedacinho Virar ele pra dentro aqui e passar uma costura aqui pra rebater ele, tá? Bora lá. Só ir virando ele pra, pra cima aqui. Agora, aqui, a gente vai fechar o outro lado. Aqui, ribana com ribana aqui, costura com costura, elástico com elástico aqui, e vamos passar a nossa costura aqui. É malha, porque eu não acho legal fazer uma peça... Quente, tá, gente? Vamos respeitar os nossos bebezinhos, né? Vamos respeitar os nossos bebezinhos, né, gente? Vamos fazer de uma forma que fique confortável pra eles. Não adianta você fazer uma coisa aí que você não vai poder usar, ou você vai usar neles, né, porque eles, coitado, não tem boca pra falar. E eles vão ficar desconfortáveis, né? Então, a malha, ela é fininha e ela é confortável, né? Ela não esquenta muito. Então, vamos virar a nossa peça para ver como é que tá ficando. É pequenininho, porque é tamanho 2, tá? Esse aqui é tamanho 2, porque eu quero comer o meu um modelo. Agora, vamos pegar a Nossa bandana E vamos pregar ela aqui, tá? Direito da peça Aqui a nossa bandana Assim Tá? Aí nós vamos pegar Vamos colocar a nossa bandana aqui dentro Aqui eu fiz o pique Aqui na peça também fiz pique Tá? Aqui pique com pique, segura Vamos colocar a parte da frente também pra dentro. Também fiz pique na parte da frente. Que é na frente, o pique vai ficar no meio da gravatinha, tá? Aqui, Pique com pique, segura. Então, ficou assim. A gente vai passar uma costura aqui, tá? Ó. Vou mostrar de novo, tá? Tá? Bandana, direito, peça no direito. Nós vamos pegar a bandana no direito, colocar aqui dentro da peça. No direito. Vamos pegar o pique da bandana, colocar no pique da peça, da parte das costas aqui. E o pique da peça aqui da frente, com o meio da gravata. Vai ficar assim. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Acho que agora deu pra entender, tá? Pique com pique aqui. Ó, a peça lá dentro, ela tá no avesso, tá? E a peça aqui tá no direito, tá? Tá? peça aqui dentro tá? e aqui a peça de fora tá? Aqui. Então, pique com pique aqui vamos passar a nossa costura se você for fazer na overlock aí você faz na overlock certinho ali, pode passar um viés depois, tá? Isso aqui é pra dar um acabamento melhor. Aqui, ó esse pique da frente no meio da gravatinha, tá? Pega a bandana aqui e puxa pra dentro. Pra vocês terem uma ideia de como que é, como que eu fiz, tá? Aqui tá a bandana. Ó, tá? E aqui a peça. Agora, a gente vira aqui, ó, não aparece costura nenhuma. Então, ó, tudo bem acabadinho, tudo bem bonitinho. Agora a gente vai rebater, tá? A gente vai passar uma costura aqui, rebater na nossa peça, dando um acabamento melhor na nossa peça. aqui, olha só. Prontinho. Agora, vamos fazer o um bonezinho, né? Bora lá. Vamos pegar o nosso boné. Vamos pegar a nossa aba. Será a costura aqui, tá? A aba, duas abas e metalacê assim embaixo, tá? Como eu faço todos os bonezinhos, ó Aba, aba, metalacê assim. Passamos uma costura aqui, agora a gente vira, né? E a gente vai pré e passar uma costura de segurança ali, Tá? tudo de segurança aqui. Corta o excesso. Se você não tiver metal você usa o EVA, tá? Aqui, a gente mede certinho e faz um pique, para saber que aqui é o nosso meio, ok? Vamos pegar esse molde aqui. Passaram a costurar aqui, tá? Juntando esses, essas duas peças aqui, tá? Passa a curvatura, pelo amor de Deus Juntamos as peças Vamos passar uma costura aqui no nosso metalacê para fechar essa pence pregamos metalacê, reserva, vamos pegar a nossa peça aqui, meio a gente sabe que é aqui na costura, né, a gente? A gente fez um pique aqui, a gente coloca o pique aqui na costura e vamos pregar o nosso nossa aba. O segredo é começar do meio pra cá, tá? E respeitar a curvatura, tá? Mesma coisa do outro lado. agora vamos pegar nosso metal a e pregar aqui, ok? Aqui a gente já passou a costura, a gente vira, tá? Vira aqui. Vira aqui. E aqui a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Vamos pegar o nosso filete, então, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e abraça aqui, a gente vai passar primeiro aqui, tá? Nas orelhinhas, abraça aqui. Uma coisa desse lado aqui Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro E abraça aqui, tá? Quando é pequeno a peça, como esse aqui é um tamanho 2, né? Eu procuro não usar o elástico e o regulador, porque para tá fazendo a peça, para virar ela toda, ela é complicada. Ficou assim, ó. Tá? Passamos aqui. Agora, vamos dobrar aqui a ponta, porque vai ser o um nosso, esse aqui é o nosso filete de amarração, que sobrou, tá? Dobramos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E vamos passar a costura aqui. mais ou menos 15, 16 centímetros ali de, de tira, você já coloca esse lado aqui, tá? Ó, já coloca essa, esse lado aqui. Colocou esse lado. Dá Toca um pouco Tocou um pouco, já coloca aqui a parte Essa parte de cima aqui, ó Coloca bem pertinho Toca dois dedos, tá? Mais ou menos é. Tá? Dois dedos Aqui, mesma coisa, toca dois dedos, mais ou menos, aqui, e já coloca outra parte aqui. Então, deixa 15 centímetros aqui, então, fazendo tamanho dois, tá? 15 centímetros aqui, coloca essa parte do lado, toca dois dedos pra cá, coloca a parte de trás, toca dois dedos, coloca a outra parte do lado, tá? E agora é só tocar aqui pra dar acabamento aqui, você dobra pra dentro, né? Bonezinho tá pronto, ok? Aqui. Aqui o nosso boné. Aqui a nossa peça, nosso boné, e a nossa peça do Kiko, então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Esse é a segunda peça lá do, da nossa gincana do grupo temático, é o Carnaval com a turminha do Chaves. Então a gente já fez a Chiquinha no outro vídeo, né? E hoje a gente veio com o Kiko, né? Então o próximo vídeo é o Chaves, será o nosso último, nosso último modelo para a gincana. Olha só, que maravilha! Se você não participa do grupo temático, pode estar tá vindo falar comigo, que eu te explico como que você pode participar, ainda dá tempo de você fazer essa peça. Hoje é o dia que eu vou postar o vídeo lá no grupo, e amanhã eu vou postar o um molde, para elas estarem fazendo a primeira é que postar a peça pronta, desse jeitinho aqui, com o vídeo mostrando costas e frente, tudo certinho das peças. Quem ganhar, vai ganhar a modelagem completa, tá bom? E depois, mais quiz, mais perguntas, né, valendo uh, moldes, né, então, muito show de bola. Então, o grupo temático, você paga 35 reais pra entrar, você entrando agora, você participa ainda da gincana e ainda pega a modelagem do mês de fevereiro, no dia 16, tá? E a partir do mês que vem... Aí você só paga 15 reais a mensalidade, tá bom? Primeira parcela que é 35 reais, depois é 15 reais, né? É um grupo que vale muito a pena você entrar. E agora mesmo com essa gincana maravilhosa, tá bombando, né? Vem falar comigo que eu tenho certeza que você vai amar o nosso grupo. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora caprichar nas fantasias aí. Agora, carnaval, gente. Bora fazer muitas pecinhas pet aí pra gente arrasar. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fico com Deus. Tchau.